Olá meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem vindo ao canal A Verdade sobre disfunção erétil. Hoje vamos falar de remédios naturais contra a disfunção erétil. Eu vou te mostrar 5 alimentos que combatem disfunção. Ainda vou te mostrar como preparar e consumir esses alimentos mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Ativando o sininho, quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas contra a disfunção erétil. Você será o primeiro a saber. Com os constantes efeitos colaterais, dos remédios químicos para impotência. Como. Dor de cabeça. Congestão nasal. Problemas de visão. Dispepsia ou indigestão. Aumento da pressão intraocular. Arritmias ventriculares. Cada vez mais homens procuram remédios naturais para combater a disfunção erétil. Mas antes de conhecer os 5 alimentos, preciso te dizer que isso vai te ajudar muito. Agora, se quiser conhecer o um método natural completo e aprovado por mais de 8 mil homens que afastaram de vez o fantasma da disfunção, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá e confere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 suas ereções tudo o que tem a fazer é acrescentar esses alimentos à sua alimentação diária. O primeiro dessa lista é o alho. Ele controla a pressão, baixa o colesterol ruim e melhora o desempenho sexual. Estes são alguns benefícios que o alho faz à nossa saúde. De acordo com o estudo do London Bridge Hospital, no Reino Unido, o alho contém alicina, que ajuda com que o pênis receba mais sangue. Este efeito benéfico sobre a circulação sanguínea estende-se a todo o corpo, algo que não acontece com os medicamentos para o tratamento da disfunção erétil. Mas para que o alho funcione, os médicos britânicos recomendam comer de 2 a 4 dentes de alho por dia. Nosso segundo alimento é a cebola. Não é de hoje que conhece-se o potencial afrodisíaco da cebola.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 Isto, somado à sua prevenção contra a tuberculose, a asma, a insônia, com seu potencial diurético, estimulante e expectorante, transforma-se em uma completíssima planta. Aqui vai uma receita. Creme afrodisíaco de cebola. Pique a cebola e frite-a em manteiga, que seja uma cebola de tamanho médio. Depois adicione mel fresco e misture.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 causada pelo inchaço da estrutura genital masculina, como próstata, uretra e dutos seminais. Uma forma de consumir, é adicionando raspas de gengibre na comida. Outra é através de um chá. Coloque 300 ml de água, e um pedaço pequeno de gengibre picado, em uma vasilha. Ferva por 15 minutos, e deixe descansar por mais 10 minutos. É recomendado tomar duas doses por dia. Quarto alimento, sementes de melancia, propriedades da semente de melancia. O componente da fruta é conhecido por ser dotado de propriedades, tais como, diuréticas, de combate ao inchaço causado pela retenção de líquido no organismo, antioxidantes, energéticas, propriedades que auxiliam o tratamento de deslipidemias, também conhecidas pelo nome de hiperlipidemias, caracteriza-se pela elevação dos níveis de gorduras, lipídios, no sangue, especialmente de colesterol e triglicerídeos. 1. Fonte de magnésio ou mineral é importante para as funções metabólicas do corpo. 2. Fonte de ferro Consumir o ferro nas refeições é importante para o processo de conversão de calorias em energia para o organismo. Fonte de proteínas e aminoácidos O nutriente é um constituinte básico das fibras musculares, cabelos, ossos, dentes e pele, além de trabalhar na formação de enzimas. Um dos aminoácidos presentes no componente da fruta é a arginina. Responsável por benefícios da semente de melancia, como a regulação da pressão arterial e colaboração com o tratamento da doença coronária. Fornece licopeno, um carotenoide que ajuda a melhorar a fertilidade masculina. Fonte de vitaminas do complexo B Ação antioxidante. Como consumir as sementes de melancia.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 Extremamente simples de fazer, esse suco de cenoura leva apenas 3 ingredientes. Uma cenoura grande sem casca, água e açúcar. No liquidificador, bata a cenoura e a água até ficar homogêneo. Core e adicione açúcar a seu gosto. Está pronto. Bom eu espero que tenha entendido os benefícios desses alimentos e como inserir no seu dia a dia.